Vem comigo, porque hoje vai ter surra de dica para o Enem. Roda a vinheta. Olá, bonitos e bonitas! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Luana, professora de matemática aqui do Descomplica. E, adivinha, hoje estou aqui com um tema super quente? O que mais cai em matemática no Enem? Luana, a resposta para essa pergunta eu já tenho. Lágrimas? Não, calma, calma, folhentinha, fiquem tranquilos porque Vamos lá, a matemática ela pode ser bem mais sua amiga do que você imagina. Basta você abrir o seu coração para essa ciência entrar na sua vida de uma vez por todas e se tornar uma grande amiga. E claro, para tornar isso possível, você vai colar comigo, porque nesse vídeo eu vou ter muitas dicas sobre a prova de matemática. Afinal de contas, pessoal, é muito importante que a gente tenha, já desde o início do ano, um bom perfil de prova que a gente entenda exatamente o que a prova espera da gente. E vamos lembrar que na nossa plataforma nós temos todas as provas do Enem corrigidas e comentadas, mas esse conteúdo super maravilhoso é só para quem já faz parte da nossa família. Então você não vai ficar de bobeira, já vai clicar no link da descrição desse vídeo e vai se tornar um assinante Descomplica. Aliás, aproveita que você já está por aí, eu nunca te pedi nada, então já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e você pode até aproveitar para sugerir algum tema para ele brotar por aqui né? e a gente falar num outro momento. E claro, você já pode nos seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e até no Spotify. Afinal de contas, está comprovado que sim, o Descomplica também lança vários hits do ano. Bom, pessoal, então vamos para o nosso tema de número 1, um, a nossa querida a probabilidade. Como não amar, não é mesmo? Gente, melhor assunto. E vamos lembrar que a probabilidade, pessoal, ela pode ser cobrada aí de diversas maneiras na nossa prova. E é sempre muito importante, na verdade, não só para esse assunto, mas para qualquer outro, que vocês estejam muito atentos à interpretação do enunciado. Uma leitura bem feita pode salvar vidas. E aí, é claro, dentro da probabilidade a gente pode aí ter uma cobrança que é bem direta né só o conceito mesmo de probabilidade número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis a gente pode trabalhar e é muito comum que o enem faça isso né é, com o conceito de probabilidade condicional e vamos lembrar pessoal que existe fórmula tá a galera faz todo um caraca probabilidade condicional que difícil mas no fundo no fundo pessoal esse, esse é um tópico dentro da probabilidade que, com certeza, requer muita atenção ao enunciado. E, basicamente, toda a questão de probabilidade condicional, ela apenas nos reserva uma redução do espaço amostral. Ou seja, você tem uma redução do número de casos possíveis. Mas, mais uma vez, para que você perceba isso, é importante que você faça a leitura com muita atenção. E, claro, outras nuances podem aparecer na sua prova, e por isso é muito importante que você tenha aí esse assunto na ponta da língua. E, se você quiser, já clica aqui no card, porque a gente tem um Quer Que Desenhe falando sobre esse assunto maravilhoso que a prova do Enem tanto gosta. Bom, pessoal, o segundo tema, ah, esse sim é um queridinho, a nossa querida estatística. Pessoal, vamos lembrar que dentro desse grande grupo aí de conhecimentos matemáticos, a gente tem a parte de interpretação de gráficos e tabelas, que inclusive dá para fazer um link maroto com diversos outros assuntos, inclusive o assunto anterior, que é a nossa querida probabilidade. E, claro, é muito importante que você conheça as chamadas medidas de resumo. Luana, what? Pois é, eu estou me referindo às trigêmeas, a média, a moda e a mediana. Vale lembrar, pessoal, que a mediana é a mais perigosa delas porque a gente tem uma diferença no cálculo dessa medida de resumo dependendo da quantidade de observações, se é uma quantidade par ou uma quantidade ímpar, então não deixem de estudar é, especificamente esse ponto sobre o cálculo da mediana. Bom, Além disso, nós temos também as medidas de dispersão, o desvio padrão e a variância. Bom, esses tópicos não são tão badalados na prova, mas vez ou outra aparece uma questão que aborda a parte conceitual e não necessariamente as continhas do desvio padrão, né, o que vai avaliar se a nossa distribuição é homogênea ou heterogênea. E a gente já teve até uma questão que falava da variância e do desvio padrão, mas a questão fornecia um e pedia o outro. Então, a gente acabou tendo aí uma simplificação no cálculo porque a gente só precisava lembrar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Bom, então, além de tudo isso, é claro que para você se sair bem nas questões de estatística, você precisa, mais uma vez, ficar bastante atento à interpretação correta dos enunciados. Pessoal, o terceiro tema fala sobre elas, as nossas queridíssimas funções. Bom, é claro que você estuda aí ao longo do ano diversas funções. Mas se tem função que o Enem adora colocar na prova, são as funções afim e quadrática. Bom, a afim eu diria até que é mais badalada, mas eu sugiro que você domine bem os dois conceitos. E vamos lembrar, pessoal, que quando a gente fala de função, basicamente a gente tem que saber dois tópicos a lei de formação que caracteriza aquela função, por exemplo, no caso da função afim, y igual a ax mais b, no caso da função quadrática, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e o formato do gráfico que traduz essa lei de formação. No caso da função afim, esse gráfico tem sempre a forma de uma reta. No gráfico da função quadrática, esse gráfico tem sempre a forma de uma parábola. E, claro, você precisa saber aí todos os detalhes acerca desses gráficos. Se você souber disso, eu tenho certeza de que você vai acertar qualquer questão sobre função afim ou função quadrática. Quarto tema do dia, pessoal, a nossa querida porcentagem. Bom, na verdade, porcentagem é aquele assunto, é aquele conceito que você não pode sair de casa sem levar no coração. Afinal de contas, people, vamos lembrar que a porcentagem ela pode passear por todos os assuntos. A questão de probabilidade, por exemplo, ela pode ser respondida na forma de porcentagem uma questão de estatística, com interpretação de gráficos e tabelas, ela pode envolver o cálculo da porcentagem. Até mesmo uma questão de geometria, ela pode depender também da porcentagem. Então, resumindo, pessoal, porcentagem tem que correr nas suas veias. E vamos lembrar que a pergunta mais importante dentro da porcentagem é sobre que valor aquele percentual está sendo calculado. E tenha certeza de que muitos erros poderiam ser evitados nas questões se você tivesse respondido corretamente a essa pergunta. Mas vale lembrar a regra, estudar porcentagem é como beber água. Você não pode deixar de fazer. Pessoal, quinto tema, você já estava sentindo falta, né? razão e proporção. Pois é, pessoal, um tópico aí que é da matemática básica, mas que é super, hiper, ultra, mega importante para a prova do Enem. Só vamos lembrar que dentro desse grande tópico chamado razão e proporção, nós temos aí, obviamente, os próprios conceitos de razão e proporção, as relações aí entre grandezas, proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa, que inclusive dão base para a gente resolver as famosas e amadas questões de regra de três. Além disso, pessoal, não vamos esquecer que estatísticas comprovam que escala vem sendo cobrada todo ano na prova e em mais de uma questão. E, obviamente, você não pode deixar de estudar é, um pouquinho sobre escala também. E, claro, se você quiser aí incrementar o seu estudo e a sua preparação, a gente tem também um mapa mental maravilhoso sobre esse assunto e você não pode perder, é claro. Pessoal, sexto e último tema do vídeo de hoje, a nossa amada Geometria. Mas aí você pode até pensar, Luana, mas geometria, ponto, ficou muito vago. É claro, pessoal, que a gente tradicionalmente divide o estudo da geometria em três partes. A geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. E claro que para cada uma delas, nós temos tópicos e abordagens mais badaladas na nossa prova. Então, vamos começar com a geometria plana, afinal de contas, ela dá base para todas as outras. É claro que você não sai de casa sem o Teorema de Pitágoras, que saudade do meu ex, na ponta da língua e gravado no seu coração. Mas vale lembrar também, pessoal, que a semelhança de triângulos e o cálculo de áreas de figuras planas também são tópicos muito importantes. Inclusive, quando a gente fala do cálculo de áreas, vamos lembrar que ele dá base para nossa querida a geometria espacial. Afinal de contas, o cálculo de volumes dos sólidos geométricos é muito cobrado na prova do Enem. E para calcular volume, adivinha? na maioria das vezes, você precisa também do cálculo da área. Aliás, pessoal, não vamos lembrar aí das variações no cálculo... Não vamos esquecer, na verdade, né? Das variações no cálculo do volume. Bom, figuras que fazem bico, lembra? Cone, pirâmide. O volume é área da base vezes a altura sobre 3. E, claro, a nossa querida esfera, que tem uma fórmula completamente diferente, que é 4 terços de Pierre ao cubo. Além disso, é muito importante que você saiba também reconhecer os sólidos geométricos. Aquelas questões onde a questão dá uma figura e você precisa dar um nome àquele sólido. E claro, para fechar a nossa querida geometria analítica, que nada mais é do que o estudo da geometria dentro do plano cartesiano, ou seja, num sistema de coordenadas. E aí a gente tem os conceitos básicos de ponto médio, né? coordenadas do ponto médio, distância entre dois pontos e o estudo da reta dentro da geometria analítica e também a circunferência. Esses vêm sendo aí os tópicos mais badalados para a sua prova. Então, por hoje é só, pessoal. Já clica aqui no link da descrição desse vídeo para você assinar o Descomplica com aquele descontinho que a gente adora. Mais especificamente, esse super desconto é para o nosso plano Exatas completo, até para puxar a sardinha aqui para o meu lado da matemática, não é mesmo? E aí vamos lembrar, lembrar pessoal, que dentro desse plano, vocês vão ter acesso aí a vários privilégios e regalias dentro da nossa plataforma, como, por exemplo, exercícios, objetivos e discursivos. Vocês vão ter também aulas de aprofundamento específicas para a galera de exatas, todas as nossas aulas ao vivo da grade básica e do nosso preparatório para o Enem, além das monitorias das duas redações corrigidas por mês e, claro, o nosso maravilhoso aplicativo para que você possa estudar pelo Descomplica a todo momento e em qualquer lugar. Não deixa de deixar o seu like. Não deixa de deixar, ficou lindo, não é mesmo? Mas deixa o seu like nesse vídeo, porque eu nunca te pedi nada. E pessoal, é isso. Você já sabe. Titia vai, mas titia sempre volta. Vamos fazer um bolão? Em quanto tempo você acha que eu volto por aqui? Deixe nos comentários. Beijo, pessoal. Uma boa preparação para vocês eu não sei nem dizer como que isso aconteceu, eu só deixei fluir, é <risos> aquele momento que você fala assim, se eu errar, talvez eu não acerte nenhum momento, então só vai, sabe? Foi mais ou menos isso. Bom, agora a gente vai para o conteúdo propriamente dito, né?